família, tá gravando aí, ó eu não sei se vai gravar inteiro, porque tá dando um erro no cartão de memória, mas vamos ver aí o que que grava, demorou vamos pegar aqui o celular opa a máxima que nós deu aí foi 103 aqui no aplicativo só que na moto, nós deu na minha, painel digital ali nós deu 143 vamos pegar ela aqui e vamos pranchar pra ver quanto que vai dar, demorou vamos pôr pra pista Tô loucando muito bonito hein. Ah, cadê esse teste? Ô oh, mano, rapaz. Aí, família. Isso é louco, andou bonito hein? Esperar esse teste hein. Coloca, M, Oi? coloca M. Tá a M, mano. Coloca a M. Tá colando o mano. Mas tinha que ver, né, se tá mesmo, né? Tião. Ela desenvolveu bem. 150 de GPS. Um GPS, né? Aqui coloca a M, mano. Ficou aqui não, o ponteiro. Então. Eu gostei, mano, só que parece que ela perde na subida, mano Oi? Ela perde na subida É Se colocar mais longo, eu acho que ela vai amarrar, mano Não. Nossa, mandou andou pra caralho, mano Tá forte, hein, viado Mas tá fumando, hein, mano Nossa senhora É foda, não para de mexer, né, mano? Vamos lá, tá falando de lá? Vou Aí, família Isso aí foi o vídeo aí, ó Demorou? Manda um salvão aí Esse aí foi o vídeo aí Eu né? queria mostrar pra vocês aí Quanto que dava a motinha aqui Ela coloca M No aplicativo aqui no GPS Eu não usei esse aqui, rapaziada Ó, o nome do aplicativo aqui no iPhone, ó Ó, vocês podem ver aqui, ó Deixa eu tampar aqui, ó Tá marcado aí, ó 150, mano foi o que marcou aqui. Cadê o aplicativo? Chama Speedmeter. Só que aqui no painel. Ele marcou KM, mano. Colou KM, colocou aqui, ó. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Demorou? Mas é isso aí que nós queríamos mostrar pra vocês. Deixa eu tirar uma thumb aqui, mano. Aí, família. É isso aí então, demorou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, fechou? Valeu, tamo junto rapaziada. passadinha aqui no Jumoto família, vou trocar uma ideia aqui e já vamos meter marcha